Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim! Galera, eu tô aqui hoje para trazer aqui um cupom de desconto pra vocês aí que querem comprar um teclado aí e que quer ganhar ali, em média, ali pelo menos o frete grátis com o cupom, beleza? Vocês é, estão vendo aqui, ó, que o teclado custa R$ 189,90, né? Eu escolhi aqui o frete aqui. É, eu escolhi, tinha escolhido até errado, né? Que eu quero escolher aqui. Via Cdex, Beleza tava certo via SEDEX é, O teclado, teclado mecânico Tidegger Bali beleza Desculpa algum erro aí Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de vídeo aqui E, e é isso Ó, Eu vou deixar o link na descrição para vocês tá? é, do tech mundo aí. Você é, está vendo aqui o cupom exclusivo teclado gamer com 10% de desconto, beleza? Você vai clicar aqui, ó, em ver cupom. Dá para fazer esse método aqui também pelo celular, tá? Você vai fazer aqui do mesmo jeito que eu estou fazendo. Você vai fazer aí, você vai copiar o código aqui e vai ir para a loja. Lembrando, galera, que esse cupom só vale para esses itens aqui que está selecionado. Eu tentei aplicar. É, em outro teclado ali que seria do Switch Azul, né? O Switch Bro. Eu não consegui. Beleza? Então, no caso aqui, eu vou estar tá com tá comprando aqui o, o Tide Geribali aqui, ó. Esse Red aqui mesmo, Você está vendo aqui, ó. tá na promoção. Era 223, está 189. Então, pulando para cá. Pulando para cá, onde que eu vou fechar minha conta. É, eu já testei o cupom, tá funcionando. Eu vou estar tá mostrando para vocês agora. Vocês vai Colar e vai dar um aplicar beleza cupom foi cadastrado com sucesso. vocês viu aí galera que o frete saiu grátis, mano o frete já era o frete aí tá grátis beleza está vendo aí ó o. Yeah. Eu não peguei garantia, não vou pegar. Eu vou estar tá economizando ao máximo. Aí. Espero que, que dê tudo certo e Deus nos ajude. Galera, é isso aí. Espero que esse cupom possa ajudar muitos de vocês aí que estão tá querendo comprar um teclado. E é isso galera. É só vir aqui e finalizar a compra e terminar de fazer o seu pedido, beleza? Então, quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like aí. E se puder compartilhar, eu agradeço. e Usem máscara, bebam água, se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima!